Olá, tudo bem? Hoje eu tenho um recado para você que está cansado de pagar aluguel. A Prado estará do dia 19 ao dia 22 realizando o segundo feirão da casa própria. Sabe o que é isso? São condições imperdíveis e jamais vistas. Tem parcela pequenininha, tem condições de entrada facilitada, tem casas com TBI registro grátis, então a oportunidade é única. Traga toda a sua documentação que faremos a análise de crédito na hora, gratuitamente, sem pagar nada por isso. Então aproveite do dia 19 ao dia 22 de agosto. Já coloca na sua agenda, venha fazer a sua análise de crédito e saia do aluguel. Vem com a gente!